Olá, aqui é o Bill, e hoje é um vídeo um pouco diferente, não vou falar de ar, não vou falar de nada O pessoal da GT Phoenix, que é o clã que participa, resolveu brincar um pouco de free All na faca E aí eu falei, ah, vamos gravar então pra, pra gente se divertir um pouco Então eu postei, é, vou postar esse vídeo da nossa diversão, espero que vocês gostem, dê algumas risadas E lembrando que era só no soco, hein? Olha como o pessoal é injusto E se é novo no canal e ainda quiser receber os meus vídeos, é só se inscrever Não esqueça de avaliar, comentar Aquele abraço, falou, não, valeu. Round, one, fight! É no meio ali, que é mais fácil, né? É a arena. Tem que conquistar aqui, ó. Tem que cair em cima aí, ó. O objetivo é conquistar aqui em cima. Ai, meu Deus, não consigo subir. Não consigo nem subir. É meu lugar! Aê, ganhei, Sai. Nossa, e barulho de faca. Foi no saco. Aí ó, tem um lá em cima aí. Vamos pegar ele, pega ele. Não, baixe de mim não. Vem é aqui ó. É meu. Haha, Se você vier aqui, morre. Sai. Pode vir, vai em cima aí. Ai, ele é ganho. Boa. ele é ganho. Os caras socam na pessoa. Meu Deus. Que isso? Eita. Lindo, e eu já peguei o papado, <risos> Toma tá. Tô lá, tá, cara. Que bem elegante, já É, Tá Virou mó briga de rua aqui, mano é, <risos> Ah, briga, mas mais de rua. briga de mais de rua. Menos faca que tô E aí? E aí? aqui. aí? E aí? como aí? E aí? E aí? E não vou aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Promete. prometo que não tem o que eu falo, eu Não, para, cara! Para, diabo! Pode prender por lá! Atrás dela! Olendo, olha pra trás! Eu prometo, cara! Tem que não valer pular Você vai lutar com alguém Nossa, você vai ficar pulando a prender Ah, uh, tanquei! Tancou! Fica na porrada aqui, rapaz. Acho essa é até pra Nossa senhora. Vem cá. De frente, Vem, Strike! Vem, vem! Um. Online, sim, Olha um lá em cima, mata cara. ele! Não, não, não. <risos> Vou dominar! Aê, sorrei! Ai, caí! Caraca, o peru, o peru! Caraca, o peru! É, eu sou Japoronga! Ô, ô! Alô! Nossa! Oh. Não, traga. ele segura, pá. Uh, uh, uh, uh. Ah. Tá o outro. <risos> Fazendo um teabag em mim. <risos> Panic, boom! Panic boom! Panic boom! Panic boom! Vou ativar o rodante aqui. Nossa, Leon, sai fora. Você tá... Pira! Eu quem se frances? E da faca. Lose.